Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas no programa Elevando a Frequência e hoje, naquele programa da série Simples Assim vamos falar sobre negatividade é veneno Por que será que a negatividade é um veneno? Né? É um veneno que a gente muitas vezes se permite ingerir, né? pra colocar para dentro do nosso corpo, do nosso campo, né? da nossa energia, a negatividade. O que é negatividade? Negatividade é aquelas, todas aquelas coisas que fazem que a gente fique para baixo, fique do lado oposto, a alegria, a compaixão, o amor... A paz, tudo que tira nossa paz tudo que deixa a gente aborrecido tem ali componente da negatividade né eu costumo trazer uma, sempre uma frase né? que a gente a negatividade todas as coisas que são negativas elas vão encolhendo a gente, vão diminuindo, tornando a gente pequenininho. E é engraçado que, quando é, alguns estudos foram feitos sobre isso, né, quando a pessoa tá ali é, numa, num processo assim de de negatividade, de baixo astral, de reclamação, é, quando se faz um, uma avaliação do cérebro, tem uma área do cérebro que é responsável pela memória, pelo aprendizado, pelo raciocínio, essa região fica diminuída, encolhe. Então, depois que eu li isso, gente, é isso, porque encolhe mesmo a gente, a gente vai deixando de ser aquele ser grande, expandido, né, das coisas boas. Quando a gente tá bem, quando a gente tá alegre, a gente parece que cresce, né? A gente expande, cresce mesmo, nossa energia expande muito. E ao contrário, né, quando a gente tá negativo, quando a gente tá mal-humorado, quando a gente tá pra baixo... A gente fica miudinho, ou assim um amendoim, né? E, e aí eu, eu achei muito interessante porque contrai, contrai mesmo, contrai os músculos, contrai as estruturas dentro da gente, né? É, mexe inclusive com o nosso sistema imunológico, né? E como é que isso se manifesta né, na nossa vida? É, Existe, a gente vê, né? A gente pode até lembrar ou citar, existem pessoas negativas, enfim. E aí existem várias formas, né? Pessoa que é, sempre tem uma reclamação. Você encontra a pessoa, chega, vai comentar, ela, tá sem, ela sempre traz uma reclamação. Ela reclama do tempo, ela reclama do trânsito ela reclama de alguém da família, ela reclama dela mesma, do corpo, da saúde. Sempre, logo no início, tem uma coisa, uma coisa de reclamação. Né? É, sempre traz um olhar de algo que não está bom. No, no, no, é sempre o primeiro. Então, isso é um alerta. É não é exatamente a pessoa que ela é, o ser dela é negativo, né? nós não somos é, em essência isso, nós somos em essência o melhor, o amor, a paz, a compaixão, nós somos isso em essência, mas a gente foi é, se deixando contaminar ali pelo meio que a gente vive pela sociedade pelas coisas que são apresentadas vídeo a televisão né você olha a televisão o que, que tem de bom eu já não olho há muito tempo mas não tem o noticiário não fala nada de bom nada de bom você vai ver um programa assim um, sei lá não sei novela né? por metade é trama, é, é, é, é, é com chavo é um passo na perna no outro é traição é briga é, é fofoca caraca e fica aquele aquela coisa e isso atrai as pessoas aquele, aquela dinâmica ali aquela né e agora vai dar um troco como é que você quer vai se vingar e vai não sei que vai querer uma é um enredo né tão pesado e isso atrai muitas pessoas, né? Eu eu era mais nova assim, criança, adolescente, eu sempre me chamou muito a atenção, como quando acontecia algum acidente na, na rua, na chave. então o trânsito ia passando super devagar, né? As pessoas faziam questão de ver, Tinha, às vezes eu, quem quem ia é, Desviar o trânsito tinha um trabalho de mandar as pessoas passarem, o polícia, o bombeiro, porque ficava ali uma atração né, para ver aquilo, pra, pra, inerente do ser humano. Sei lá, hoje em dia eu nem sei dizer se é, porque assim, tem uma curiosidade, mas assim, a gente tem tanta curiosidade para coisa boa, a gente tem curiosidade para. Buscar uma, uma informação de coisas incríveis acontecendo pelo mundo, em outras cidades, em projetos super extraordinários ou interessantes ou que vão ajudar milhares de pessoas ou vai ajudar um grupo, uma comunidade. A gente tem, a gente busca isso? Não, né? Mas o que, que aparece nessas chamadas de internet mesmo? cara, sempre tem uma uma coisa ali de chamar atenção pra algo, uma fofoca uma mentira, fulano que você parou de é uma intriga né, ou fora as notícias sempre tem uma coisa não tem nada de bom então a gente fica imerso nesse ambiente é, e é uma vida é uma vida inteira porque eu, eu, eu, eu, desde criança eu posso reproduzir tudo que eu já vi a vida inteira é assim. Né? Tá tudo lá. Então é... essa negatividade vai contagiando a gente, vai fazendo parte da gente, do que a gente é e a gente nem se percebe, nem, nem nem dá conta, a gente vai formando, vai se formando assim. A gente vai se formando assim. E vai chegando uma hora que é, é tão entranhado que a gente está reproduzindo aquelas falas. A gente está reproduzindo aquela, aquela forma de ver e a reclamação, a crítica, o julgamento, a primeira coisa. Ah, mas também, né? Fulano. Ah, mas também, olha só. Olha ali, não sei o quê. E aí, uma hora, quando a gente começa a dar conta, a gente está... Igual, né? Tá? A, a, a, aquela coisa pesada vem sempre primeiro já no pensamento. A gente nem fala, mas pensa. Mas ah, também, né? Fulano, ah, mas também, claro, óbvio, tá vendo? Fez por merecer o julgamento, né? É, é aquela coisa da, da inveja, né? De, de, de ah mas quem desdém quer comprar isso tá muito presente né? muito presente em tudo então é, como é que a gente consegue né, se cercar um pouco disso, Aí a gente vai percebendo quando a gente começa a se olhar a se perceber a mudar um pouco a nossa frequência a gente começa a dar conta é isso aqui não tá legal, nossa aí a gente vai começar primeiro de fora aí começa a ouvir umas músicas, ah, essa música tem nada a ver mais, isso aí não tá me incomodando aí a gente começa a prestar atenção na letra gente, eu ouvi essa letra dessa música a vida inteira ui, e agora eu não consigo ouvir nossa, caramba, esse cara falava isso, é... nem percebia né, a gente começa a perceber é... as coisas em volta que as pessoas falam Aí os programas, aí já não, já não bate mais de ver aqueles filmes, alguns programas, algumas coisas que ficam ali, aquela picuinha, a gente não já não gosta mais, a gente vai ficando incomodada, a gente já quer ver outras coisas, procura, usa o nosso tempo procurando ver outras coisas, né? Mas ainda pode ter ali um componente dentro da gente, tem, né essas questões, tem uma coisinha ali, tem uma coisinha aqui, e a gente vai olhando. A gente vai olhando, a gente vai olhando e vai mudando. Né? Como é que a gente faz para reverter isso? Dentro da gente e fora da gente também. Como é que eu lido com uma coisa, com uma situação de, de um, um ambiente ou de pessoas que são negativas, que ficam ali naquela situação? Né? É, uma das coisas que eu acho bem interessante é a gente observar. De ser assim, um observador. É... Olhar, perceber, né? a gente não é obrigado a sentir aquilo que as pessoas estão falando. Né? Então, às vezes, a gente está num lugar, aí começar: um fala uma coisa, outro fala outra, tu reclama, não sei o quê, daqui a pouco, se bobear, se deixar, já pegou, tá contaminado, já está falando também, já está até sentindo raiva do negócio que nem sabe direito o que que é né é, você tava ali em paz e aquilo vai preencher vai, preenche, vai, vai contagiando todo mundo já passou por isso tava bem na minha, daqui a pouco começa um começa outro, daqui a pouco tô irritada tô com raiva né porque vai, a gente vai sendo contagiado por aquela negatividade a gente não é obrigado não tem ninguém que obrigue a gente a dizer assim ó você também tem que ficar com raiva todo mundo com raiva você também tem que ficar não, eu sou livre. Eu posso só observar. E aí? Eu, posso, eu não preciso concordar. Eu não concordo. Mas eu também não preciso falar com raiva. O que a gente vai sentir é domínio nosso. Está né? é, é, tá dentro da nossa, nossa capacidade de organizar e gerenciar. Não, ninguém entra ali. Ninguém. Entra e aperta um botão, fala, fica com raiva, é, começa a julgar, né? Fica irritado aí, tarde toda. Não, mas a gente vai ficando, a gente se deixa levar, né? Vai absorvendo, não uma esponja, vai recebendo, vai absorvendo, vai absorvendo. Quando vê, tá insuportável, não sabe nem porquê. Então. É importante a gente observar, observar, estar presente, por isso tantas vezes falamos, né? A gente ouve presença, atenção plena, atenção, atenção, atenção, eu tô aqui atento, tá? A minha volta, é isso mesmo? É isso que eu quero sentir? É isso que eu quero pensar? É isso que eu quero fazer? Meu corpo sente o quê? ele tá relaxado? Olha, quando a gente tá com raiva, o corpo não tá relaxado. <risos> Eu sei. Posso dizer. Não. Está com raiva, o corpo não tá relaxado. Né? Com medo, também não. Quando é que a gente tá relaxado? Quando a gente tá em paz, né? Tranquilo. Lá numa boa. Aí a gente tá em paz. Aí a gente o corpo tá relaxado. Então, a gente pode começar a prestar atenção no nosso corpo, né? Se não for um sinal externo, de algo acontecendo externamente, a gente pode sentir no nosso corpo. Olhar a nossa volta. E, às vezes, aquilo está tão no campo ali que a gente se sente mal, não sabe nem porquê. Às vezes, a gente nem está perto, não está nem ouvindo alguém falar. Mas aquilo, começa, a gente começa a ficar com incômodo, um mal-estar. Pode ter certeza... Tá ali naquele campo. Nós temos um campo de energia, né? Que difere um pouco de tamanho, mas pode ser lá 8 metros, mais, um pouco menos. Você imagina, o que está à sua volta? O campo de todo o ambiente da própria, todo mundo pensando a mesma coisa, aquela energia está no campo. Vai dizer que você está ileso. Não um tá ileso, né? Pode chega para você. O que, que você faz com isso? É, depende. Depende como você está, né? Às vezes a gente está distraído, a gente está ali vulnerável, a gente, né? E, e recebe dessas influências, desse campo eletromagnético que tá ali vibrando essa energia e a gente fica ali também recebe um pouco e pode até, né? Uma, uma, uma ferramenta que a gente pode usar é perguntar de onde vem isso aqui, de quem, que é isso, isso é meu? Às vezes não é, e aí quando não é, não, normalmente quando a gente faz a pergunta isso dissipa, né? Traz clareza, traz luz para aquilo, e a gente consegue perceber, não, isso aqui não é meu, a gente diferencia, a gente separa, não, isso aqui é meu, isso aqui não é meu. E a gente pode voltar, mas se a gente estiver atento, se a gente estiver observando, se a gente estiver distraído, cola, tá, tá, sai colando, olha a etiqueta na né, gente, sai daí tudo colado. E daqui a pouco não sabe nem que, onde tem, tem etiqueta atrás, a gente não vê, colou e pronto, né? E tá lá, aí vai chegar em casa e aquela confusão, irritado, dor de cabeça e vai mal estar, aí não, quer, né? não consegue nem organizar as coisas que você gosta de organizar, porque você não tá, tá bem. E às vezes não aconteceu nada, mas não aconteceu nada. sei, sei. Então, se a gente está atento, a gente está presente na nossa energia focada ali. O que eu estou aqui vibrando? Quem eu sou? O que, que eu estou aqui fazendo? Né? Como é que eu estou? E aí você se encora ali naquela sua presença, que não é essa negatividade. Você está bem você está tranquilo, você está em paz, você está feliz, você tá está alegre, está de bom humor. Então, você não precisa entrar na vibração do outro, ou do campo inteiro, dos outros, do que está sendo dito, do que está sendo falado. Você não precisa ficar triste. Você não precisa ficar zangado. né? Então, é muito, muito, muito, muito importante estarmos atentos e observar o que está à nossa volta. O que está à nossa volta como é que eu faço? O outro tá sim, então eu observo. Ah, mas tem alguém que chega e fica falando, não sei. Ah, mas tem às vezes aquela pessoa que liga para você, começa a derramar aquela mão de drama, tristeza, chatura, reclamação. Ok, às vezes a pessoa sozinha precisa de um apoio, quer ouvir, precisa falar, botar para fora, não tem ninguém. Ok, você vai contribuir, mas até aonde? Até que ponto? Você não bota um limite? Daqui a pouco você tá super irritado. E chega alguém pra você e por Porque você se permitiu né, pegar pra você aquilo que é do outro. Eu acho que em algum momento da vida já tivemos nos dois lugares. né, Tanto do seu, quem reclamou, que ficou ali alugando, quanto quem recebeu ali o outro que ficou alugando. Ok. Mas hoje a gente já tá, se a gente tá atento, a gente não cai mais dentro, né? Nem de ser esse que vai ligar e ficar ali, só fala de drama, ou esse que ouve tudo como uma esponja, recebe porque tem que ser legal, porque coitado, não sei o que, isso é péssimo, essa coisa de a gente, coitado, a gente é... É, fazer algo por alguém porque acha que o outro é coitado uma péssima energia que a gente emana pro outro né? ele não é coitado, ninguém é coitado ninguém é coitado a gente pode contribuir a gente pode também pontuar trazer alguma clareza pra pessoa agora a gente também não precisa ficar ali todo tempo, conta a pessoa que a pessoa quer falar duas horas, você tem tanto milhares de coisas para fazer você fica ali duas horas porque coitado né? tá fazendo bem para quem? Para quem está fazendo de bem para mim? Para ouvir aquilo, tudo que a pessoa tá falando, você tá construindo o que para ela? Deixamos ela falar, só ela dá asas, alimentar, muitas vezes alimenta, aumenta, aumenta, potencializa aquilo. Ela vai falando, ela vai potencializando, ela vai é, mantrando, mantrando, mantrando, mantrando aquilo que ela tá falando. Só aumentando. E você recebendo aquilo. Baixando a sua frequência, né? Então, estarmos atentos, amigo, querido, pessoa que a gente precisa de ajuda, ok? mas como fazer isso de forma amorosa, mas pontuando, né? trazendo também a clareza, e tem um limite, você precisa se proteger, e a pessoa também precisa às vezes ter essa clareza, às vezes com um toque gentil, suave, olha, e se você fosse por aqui? E se você mudasse o ponto de vista? Né? E se isso não fosse bem assim? Talvez, às vezes, uma, uma fala de uma, algo um pouco diferente nos traz clareza. Né? O, o, o discordar é muito saudável. Porque o outro diz, nossa, um ponto de vista diferente do meu, uau! Pode ser, quem sabe? Se a pessoa estiver aberta, óbvio, né? Se ela não estiver aberta, não vai adiantar. Se nós não estivermos abertos para receber o diferente, né? O que, o que, não, é, o que não é igual ao que a gente pensa, a gente não vai fazer muita mudança na vida, né? Não precisa concordar. A gente pode refletir, fazer pensar ou te tirar daquele lugar. Às vezes, tira só a pessoa daquele lugar. E ela pode ir para um outro caminho, que é diferente do seu. Não precisa concordar com você. Mas ela também sai daquele daquela espiral ali, aquele círculo rodando, rodando, rodando, e não sai do lugar, não sai do lugar. E a gente pode determinar, ó, tem um prazo, não vou ficar mais do que isso. Né? Outra coisa é a gente também se cercar de pessoas que eh, têm essa, esse outro, uma forma de pensar parecida com a nossa. Ah, eu escolho... Estar com pessoas que são... Que falam coisas mais positivas. Que trazem coisas legais. Que, né, que, que trazem luz. Que vão agregar. Você não vai excluir. Quem só fala negatividade. Quem só traz coisa negativa. Mas você vai também dar uma alimentada. Né? Essas pessoas, elas precisam também de luz. Elas precisam também ver algo positivo. Elas, elas vêm para... É como se fosse uma, é, como é que eu vou dizer, um pedido de socorro, né? Às vezes é um pedido de socorro, ela não sabe fazer de outro jeito. E o nosso, a pontuar algo, às vezes é uma luz, um brilho, uma fasquinha, acendeu uma fasquinha, ah é, tipo parece, parece que acorda do transe, né? Faz uma pergunta, pra, Hã? Que <risos> né? Que tá no transe da reclamação. Tá no transe do pesar. Tá no transe... Quando a pessoa começa a se irritar, você fala alguma coisa, uma frasezinha que você fale, a pessoa se irrita, se aborrece, não sei o que, deixa, porque ela ainda não chegou nesse momento. Quem sabe da próxima vez. né? Mas você permaneça íntegro na sua energia, no seu, na sua... Na, na, no seu no seu cerne, né, para que você também possa contribuir com ela. Se você afunda lá na negatividade, você não ajuda. Então você não tem nada para contribuir, você vai tá igual, né? Então se você mostra o lado positivo, um outro ponto de vista, você está trazendo luz, você tá trazendo clareza, está trazendo uma outra forma de ver e você pode ser às vezes, quantas vezes a gente, a gente lembra de alguém do passado, de alguma coisa que alguma frase que alguém falou, às vezes a gente nem conhece a pessoa, né? Ou às vezes conhece. Nossa, fulano falou uma frase que fez toda a diferença na minha vida naquele momento. né? Esse alguém pode ser a gente. Com amorosidade sempre, né? Trazendo clareza, assim, trazendo irritação. Se você começar a ficar irritado. Você está entrando na mesma frequência, na mesma frequência. Não, não vai adiantar, você não vai contribuir. Né? Principalmente as pessoas que a gente gosta, que a gente tem carinho, um familiar, um amigo, pessoa que a gente gosta. Agora, também, a pessoa também pode escolher não, nunca, nunca se transformar, nunca mudar. E aí é uma escolha, a gente também não precisa ficar a vida toda ali, né? Então tem esse olhar né, de observação para não também, não, não sucumbir, não entrar naquele lugar, né, de buraco, né, a gente está buscando hoje, é, se a gente precisa entrar num buraco, a gente vai lá no nosso buraco, mas como aquele pé, aquela ave mergulhadora, que tem um bico bem comprido, né, que ela fica ali, vai e volta, né, é, por exemplo, ela Vai ali. Ela voa rente, rente, rente, rente a água. Fica ali. Quando ou ela está lá em cima, ela vê o peixe, ela investe lá. Então, ela vai com o bico, ela vai tchim, certeira. Pode às vezes pegar, às vezes não, né? Mas ela vai certeira. A gente precisa treinar a ser certeiro. A gente vai entrar lá na nossa, nossa profundeza, lá. Tem algo ali que eu preciso ver porque me incomodou, porque tá doendo, porque tá desconfortável. vou entrar lá pra ver. Mas vai certeiro. Vai lá, olha, vê, traz pra luz. Fica a vida toda. Muitas vezes a gente, a gente vai pra esses lugares, né, profundos ali, da dor, de do sofrimento ali rodando e fica passeando ali, senta, toma café, é uma cama, dorme passa dias, não sai dali roda, roda, roda, esquece o caminho de volta, não dá mais, né? não dá mais é... tô fazendo uma, uma metáfora aqui assim, seja lá o tempo que for, que a gente precise acessar algumas coisas nossas profundas é, que seja mais eficiente no sentido de ir lá, olhar, ver, sentir, resolver. Eu não fica ali passeando sem rumo, sem saber o que fazer, Eu vou entrar aqui, mas vou ficar por aqui, Eu fica reclamando, fica dando uma de vítima, fica é, achando que tá tudo ruim, daqui não vai acabar. Não. Nós... Temos hoje condições, temos muitas ferramentas, coisas que nos são apresentadas todo o tempo. Tem meditações, tem frequências, tem tantos vídeos, tantas pessoas incríveis fazendo coisas maravilhosas para gente. Minutinhos, coisas curtíssimas, 10, 15 minutos, às vezes 5, que seja o tempo que quiser. Tanta coisa a gente vê uma postura de yoga que duram um 30 segundos, a gente vai lá, o cara ensina lá, aí você, ah tá, isso aqui, respira, faz a postura de yoga, pô, não tem como sair diferente, não sair igual, a gente vai sair diferente, tem muita, muita, muita infinitas possibilidades pra gente não ficar mais nesse lugar, né, e tem pessoas que ainda vão escolher ficar, porque faz parte do processo dela ela ainda não chegou nesse momento ela ainda tem esse padrão de demorar mais tempo, de ficar ali ela ainda não reconheceu algumas coisas e tudo bem tudo bem é uma escolha é uma ou então a, né, dizem, é, né, normalmente é uma, uma palavra assim de não escolher também uma escolha né então se ela não está escolhendo mudar escolhendo ficar igual, ok ah, inconsciente tudo bem vai sair, vai um dia, chega cada um no seu momento mas se você entra lá no buraco e fica, você não ajuda ninguém né você não se ajuda e não ajuda ninguém então estar atento a isso né? ajuda, é, é, é. tem aquela frase ninguém ninguém salva ninguém e é verdade não tem essa, nós vamos nos olhar, nós vamos nos ver e vamos elevar nossa frequência, nós vamos nos cuidar, o outro vai pedir ajuda, tá sofrendo, tá difícil, não sabe por onde ir, a gente dá a mão, a gente vai lá, a gente contribui e a pessoa, né, quando ela quer, ela vai, vai, vai, vai, quando ela não consegue muito, ela vai mais devagar, mas ok, a gente vai acompanhando o ritmo, mas não pode ficar lá. O lugar de cada um é o lugar de cada um. Assim como a gente conhece pessoas que estão lá, Ai, nossa, o já estão lá, não sei aonde, lá em cima. A gente não vai lá no lugar do outro, a gente não fica lá, não tem como. A gente, ninguém ocupa o lugar de ninguém. Cada um no seu lugar, cada um no seu momento, cada um no seu processo. Só que no lugar da negatividade, é muito mais doloroso. É muito mais difícil. O corpo sofre. Mesmo. Nós ficamos doentes. Ficamos doentes. Ah, mas hoje eu sou uma pessoa que... não, Sou né, tô, tô tranquila. Estou tô, tô em paz. Eu não reclamo mais. Parei de reclamar. E, mas ainda tem esse monte de coisa. É porque vem. Vem de muito tempo. Vem de uma construção ali. do corpo vai sentindo, vai transformando. Então, a gente também precisa de tempo para ir transformando essa coisa toda que foi sendo formada ali. Né? E a gente consegue. Mas com a amorosidade, se entrar numa de reclamar que tá ruim, que não sei o que e agora, olha como é que eu tô. A gente tá permanecendo naquele mesmo lugar. Então, o antídoto pra essa negatividade é a gratidão o antídoto para essa negatividade é a alegria ah mas eu te, alegria não consigo ver alegria nada então começa agradecendo começa agradecendo ah tá tudo droga em volta não sei o que lá mas eu tenho aqui minha comida eu tenho comida eu tenho meu alimento todo dia então eu vou agradecer aí Fica ali e se permite profundamente agradecer por aquilo. Você entra ali, mergulha naquele sentimento de gratidão e fica ali. Deixa se espalhar por você. Depois, por uma outra coisa: uma roupa, vai vestir, pela sua cama, pelo seu travesseiro, pelo seu banho, vai fazendo, aquilo vai se espalhando. É como se... É realmente um antídoto. Como se fosse assim, dissolvendo aqueles nós da dureza, da, da, do sofrimento, do vitimismo, né? da tristeza, do pesar, da culpa. É um antídoto. Vai dizimar ainda, vai soltando. Como se fosse... É, aquela roupa que você bota lá, lá, pra lá vai lavar, ela fica dura, áspera, aí você bota uma maciante, aí fica fofinho. Aí você consegue encostar, passar ali, não é? é como se fosse uma maciante, aí vai maciando, vai se maciando, vai se maciando. Aí depois você começa a soltar, vai conseguindo soltar os fios. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente precisa ir amolecendo e soltando e flexibilizando e todos nós temos um pouquinho disso, temos esses registros em nós também não é só olhar o outro e falar ah, fulano, tá vendo, negativo né? temos todos um pouco disso se a gente não olhar fica, se a gente olhar vai limpando, se a gente cuidar a gente colocar luz luz no sentido de ver de compreender de curar de aceitar, de transformar, de escolher transformar. Aí vai para outro lugar. Então, é muito importante a gente não julgar o outro, né? porque senão a gente entra no mesmo lugar. Julgamento é baixa frequência. Né? Baixa frequência. Reclamação, Baixa pra Então, se você tá reclamando de alguém que tem. que reclamam... <risos> não faz sentido. Né? você está reclamando de alguém que tem raiva, fica raivoso, não sei o quê. Tá reclamando, tá reclamando, tá reclamando. Tá julgando, tá julgando, tá julgando. Tá com raiva. no mesmo lugar. Quantas vezes a gente não entra nesse mesmo lugar? Né? Qual é o exercício? Se entrar, sai rápido. Não fica. E. Fique atento para não entrar. Quantas vezes a gente não entra mais? Ah, mas eu... ah, é, realmente. Antigamente tudo, né, essas situações me deixavam, assim, agora eu só obse... eu consigo ser observador. Eu sou um observador. Eu consigo só observar. Eu ouço lá, eu ia lá e me metia, entrava na situação. Agora eu fico só observando. Eu já sei que não é meu. Eu já sei que isso não é minha história, naquela relação ali, aquelas pessoas vão se resolver ali, é a história delas. Então, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui na minha paz. Eu sou um observador. Posso aprender alguma coisa com isso? Posso! A gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? Em todos os lugares, em todas as situações. Então, vamos estar atentos à nossa frequência, vamos observar vamos nos respeitar né, com amorosidade também não vamos nos permitir entrar em lugares que, a gente, que não faz bem pra gente, só pra agradar o outro a gente não precisa a gente não precisa ficar ali assistindo um negócio só porque o outro gosta e a gente quer agradar o outro não faz sentido entrar em acordo né entrar em acordo ah, mas aí tem que estar junto por quê? Por que, que o outro não está junto com você assistindo o que você gosta? né? Então, ele também não vai se submeter a ver coisas que você gosta. Você diz, ok, não precisa. Podem ter os tempos de intercessão, A gente tem coisas para todos, que agradem a todos. E são as coisas específicas de cada um. Tudo bem. Não tem problema. Não precisa reclamar. Não precisa ficar com raiva. Não precisa criticar. Não precisa julgar. Então você entra nesse mesmo lugar, né? Às vezes a gente vai até mais fundo do que a gente acha que é profundo. <risos> não é isso? Às vezes acontece. Então, se nós não estivermos atentos, então a, a, a reflexão que eu trago aqui é tudo pode ser contagiante. A negatividade é muito contagiante. Mas a alegria também. A gente já viu, né? A gente viu um vídeo de criança morrendo de rir, ou às vezes de uma pessoa morrendo de rir. Cara, a gente acaba rindo também. Porque é contagiante. Né? Do que a gente quer se contagiar? Com o quê? Né? E a gente quer que entre no nosso campo. Então, vamos buscar. Onde é que tá isso que eu quero? Que não precisa vir de fora de mim, mas contribui muito, auxilia muito, ajuda muito a levar nossa frequência. Quando a gente faz uma meditação, quando a gente ouve uma frequência, bota para tocar, quando a gente vai fazer um exercício, vai dançar uma música que fala de alegria, a gente pula, que né? muito incrível, muda completamente, a gente vai fazer uma caminhada, vai na natureza, por volta outra pessoa, não tem como, então vamos buscar ser contagiados por aquilo que a gente escolhe e vamos manter o nosso eixo longe daquilo que a gente não quer. E aí a gente pode passar, transitar, mas eu convivo com uma pessoa assim todo dia, ok, transita ali, faça seu seu tempo, faça o seu, a sua blindagem, quanto você vai se dedicar para ser sua contribuição, para você inclusive, é, para a pessoa ver, ela talvez o seu papel ali seja mostrar algo diferente. A gente não tá... A gente, a gente tá sempre no lugar certo. Qual é o nosso papel naquele lugar? Convivendo com aquela pessoa. aí não tem como me mudar, não sei, não tem como fazer. E como seria você ser uma luz? Ser um farol pra ela, mas sem ficar falando, ficar doutrinando, só sendo. Só sendo a paz. Que é coisa mais... Discrepante do que alguém angustiado, desesperado, que fala mal, que reclama, e todo mundo em paz. A pessoa até se irrita, né? Aquelas pessoas que se irritam com gente feliz. É isso. Talvez você esteja ali só pra mostrar que existe outra coisa, que existe um outro ponto de vista, que a vida pode ser de vista de um outro, por um outro ângulo e vai despertando essa pessoa, o que a pessoa tem deixa eu ver o que, ela, o que rola aí porque deve ter algum negócio né então às vezes esse é o nosso papel perto dessas pessoas ou nesses lugares mas cuidando sempre de estarmos inteiros não irmos lá nessa bagunça do outro Vamos nos preservar. Vamos cuidar também da, da nossa morada, da nossa casa, né, que é a nossa mente, nosso coração, nosso espírito. Se a gente quer ajudar, se a gente quer ser luz, que se a gente quer ser um farol que ilumina, que mostra o caminho, a gente precisa ter essa pilha, né? Precisa ter tá, tem a energia dessa luz, senão apaga. Né? Então fica aqui essa reflexão. Vamos nos permitir contagiar daquilo que a gente escolhe. O que, é que a gente escolhe? É simples assim. Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo se você gostou. Compartilha com outras pessoas que podem receber esse vídeo. E ser contribuição para a vida delas curte aqui o canal, tem coisas incríveis, cada coisa mais linda e maravilhosa que contribui muito com a nossa expansão. Um grande beijo, tchau, tchau.